Gente... Foi muito feio o que aconteceu. Eu vou colocar aqui pra quem não viu. Você é um covarde. Você é um covarde. Não, eu covarde. vou parar porque você é um covarde. Você é um covarde. covarde. Eu gosto de unir. Você é um covarde. covarde. Você... Eu... Não, é um covarde. Que isso? Não, não é isso calma, calma, calma. Oh, parou, parou, parou. Parou. Aí. Parou. Que isso? Peraí, é peraí, calma. Eu te mostro quem tem coragem. Não, aí não. Eu te mostro quem tem coragem. Vamos cortar. Camille, pode Tá, tocar, o Glenn Greenwald acusa o Augusto Nunes de covardia porque colocou as crianças, os filhos do casal Glenn e David Miranda na história. E sugeriu que as crianças adotadas ficam abandonadas pelos pais e sugeriu que o como é que chama? Juizado de menores, investigasse essa situação. E depois, o Augusto Nunes veio dizer que ele falou em tom de brincadeira. Hã? É a velha história de se colocar no lugar. Imagina se alguém faz uma brincadeira com você. Ô fulano, você trabalha o dia inteiro... Ô, fulana, você viaja, hein? Nossa, vive viajando, não fica nunca com os filhos? Olha, era bom o juizado de menores, dar uma olhada nisso aí, investigar isso aí. O que que você ia achar disso? Se coloca no lugar. Alguém questionando que você passar muito tempo fora de casa, trabalhando, você, sua mulher, sua família, seus pais. E que, portanto... O juizado de menores deve investigar aí a coisa dos seus filhos, não? Ameaçando tirar os filhos do cara. Isso é uma ameaça para qualquer pai. Ou não é? Depois ele veio falar que ele falou em tom de humor. O que é de uma cara de pau, assim? Ainda sem tamanho. no início do programa Pânico, desta quinta-feira, 7 de novembro, o convidado Glenn Greenwald, tomou a palavra para voltar a acusar-me de ter recomendado à justiça, num comentário em Os Pingos nos Is, que lhe retirasse a guarda dos dois filhos. E pela terceira vez, agora pessoalmente, qualificou-me de covarde. Em resposta, expliquei que ele não havia compreendido que meu comentário fora apenas uma ironia. Lembrei também a Glenn a gravidade da ofensa com que me atingira. Alheio aos sucessivos pedidos que lhe fiz, ele repetiu cinco vezes o insulto, aspas, covarde, você é covarde, fecha. Pensei em abandonar o estúdio, mas entendi que essa atitude confirmaria o teor da agressão verbal que sofrera. E acabei cedendo à voz dos instintos. Desde o começo da minha carreira, eu pratico e recomendo que todos pratiquem o convívio dos contrários. Neste 5 de novembro, ao receber o prêmio Comunique-se, reiterei a minha disposição de lutar para que seja encerrada a versão política do Fla-Flu que aflige o Brasil já há alguns anos. Lamento o ocorrido. E peço aos ouvintes, espectadores e leitores que evitem traduzir em atos físicos discordâncias políticas ou mesmo a indignação provocada por insolências inaceitáveis. Como disse na festa de premiação do Comunique-se, repito, no meu mundo sempre será possível torcer pelo Fluminense no meio da torcida do Flamengo, mas sem ofensas aos flamenguistas. É muito revoltante. É muito revoltante. Assim, alguém aplaudir a atitude do Augusto Nunes, chamar o Augusto Nunes de herói, porque deu um tapa na cara do colega jornalista que chegou para essa entrevista na Jovem Pan, detalhes, sem saber que o Augusto Nunes ia estar tá lá. O Augusto Nunes que fez esta e outras... E outros vários comentários bem-humorados com relação ao Glenn Greenwald e a família dele, ao trabalho do Glenn, etc. e tal. Ao marido do Glenn, imagina. Ele não sabia. Ainda assim, surpreso, aceitou fazer a entrevista para a qual ele foi convidado, porque o Augusto Nunes trabalha lá. O Glenn era o convidado. Assim ele aceitou e aí, deu nisso aí ele questionou o Augusto Nunes, cara a cara você ainda coisa acha? A mais nojenta que eu vi na minha, minha vida. Eu quero saber se você acredita ainda que um juiz de menores deveria investigar nossa família com a possibilidade de tirar nossas filhas da nossa casa e voltar elas para o abrigo sem pai, sem mãe, sem família nenhuma? Você acredita nisso? Essa é a isso? prova de que o Brasil criou o Faroeste. E aí, o Augusto Nunes ia com aquele papinho de coisa bem-humorada, né? E aí, chamado de covarde. Você é um covarde. Eu vou te dizer por que você é um covarde. Deu um tapa na cara. Que absurdo, baixaria, deveriam demitir esse senhor. Olha, Júnior, as redes sociais hoje ficaram em polvorosa. Agora o assunto já vai mudar para a STF, sem dúvida alguma. Né? Agora as redes ficaram em polvorosa, como eu mostrei para vocês aqui, hashtags ali, herói e covarde. O pessoal da direita... Que assiste Pingos nos Is, que eu costumo ouvir bastante para ver o que estão que falando? Uh, considerando Augusto Nunes um herói, achando ótimo ele ter dado um tapa na cara do Glenn, achando que ele merecia mais. Acredite se quiser. Temos gente civilizada a esse ponto. Né? E o outro lado chocado. O que, que aconteceu com Augusto Nunes para partir para a violência? Bater na cara de um entrevistado, gente. Ele que é funcionário da Jovem Pan. E, de fato, muita gente pediu. Falou que achava que o Augusto Nunes tinha que ser demitido da Jovem Pan. A Jovem Pan divulgou uma nota, que eu tirei aqui a foto para ler para vocês. Aqui, olha. Em nota, a Jovem Pan se diz defensora vigilante dos princípios democráticos de pluralismo, de ideias e de liberdade de expressão, e que sempre abriu suas portas para convidados de diferentes campos ideológicos e com opiniões dissonantes. Abre aspas, isso aqui já tem aspas, tá? Mas agora, a liberdade de expressão e crítica concedida pela Jovem Pan a seus comentaristas e convidados, contudo, não se estende a nenhum tipo de ofensas e agressões. A empresa repudia com veemência esses comportamentos, afirma a emissora. De novo aspas, a Jovem Pan pede desculpas aos ouvintes, espectadores e convidados dessa edição do Pânico, inclusive Glenn Greenwald, eu não entendi isso, inclusive. Deveria ser principalmente ao convidado que nós trouxemos aqui. Convidado e levou um tapa na cara. Inclusive, no Twitter, o site The Intercept, do Glenn Greenwald, que é um dos sócios, um dos fundadores, também divulgou o comunicado em que repudia o comportamento... é um dos sócios, um dos fundadores, também divulgou o comunicado em que repudia o comportamento de Augusto Nunes.